gente, beleza? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, tá renda, sabe onde que eu estou hoje? Sala Vip do Bradesco, Lounge Aqui no Terminal 3 Guarulhos, é meus amigos? Eu acessei através do Visa Infinity a Eterno, cartão de metal. <tos> Aqui, pessoal, é nesse, seguindo esse portão aqui, ó, 301 ao 332, você vai dar direto à sala do Bradesco, no beriote logo à, à esquerda, tá? Então é bem simples, o Bradesco está nesse andar aqui, ó. já é o Bradesco Lounge. Um pouquinho pra frente, o Blerioti à esquerda Tá? A Nômade subindo Tá? Então aqui, ó, o Lounge Bradesco Tá, ó Tá aberto, então a gente vai dar uma Conferida na sala do Bradesco Lounge Tá? Só para que vocês conheçam a, O Bradesco Lounge, aqui o Bleriotti, Tá? E a Nômade Aqui é o Bradesco Lounge E aqui na sala do Bradesco Lounge Deixa eu mostrar pra vocês a sala Olha que bonita Esse espaço pra você descansar muito legal, a sala tá vazia, ó. Vem viajar para Panamá com a Copa Airlines, tá? Executiva, agora às 4 h 28 é o horário do, do voo, então a gente tá, dando uma passadinha no Bradesco Lounge aqui. Essa sala é 24 horas, Terminal 3, acesso através dos cartões, é, a Eterno, Visa Eterno. Acesso através do América Express de Platinum Car, Diners Club e Elo Man King. E os cartões corporativos América Express de Platinum também Tem acesso, e o Gold Card também tem é acesso aqui ao áudio Bradesco tá? Caso você queira acessar, um desses cartões adicionais também entram E cada cartão pode trazer também convidados grátis né? Aqui é a sala, nesse momento, três e meia da manhã A sala que eu vou mostrar para vocês, o que tem na sala VIP, café da manhã Eu achei um pouco bem simples na sala vazia tem apenas um ou dois clientes só. É, mas a sala é bonita. Você pode ver que a sala é muito bonita. Dá uma olhadinha, ampla, bonita. Só que em uma super lotação ela já seria pequena. O espaço que nós temos é só esse que vocês estão vendo aqui. tá? Então eu vou mostrar para vocês o buffet e dar um rolê aqui na sala para vocês conhecerem também. Parte de cafés. Ó, agora é da manhã são 3 três horas, três horas e meia né? da manhã. Aqui é o bar. para você conferir os horários dos voos, não. Né? Parte de degustação. Deixa eu ver de manhã aqui nós temos um suco, frutas, bebidas, pão de queijo. O que tem para agora, né? Aí tem Cural de milho, wafer, bacon ovos mexidos frutas iogurte pães bebidas chás, águas aqui é a cozinha tá? deixa eu mostrar o banheiro pra vocês aqui é uma salinha que você pode usar para fazer uma reuniãozinha, conferência, ó. ar ligado, tudo perfeito, limpinho o ambiente, muito bom. Vazio, né? não tem ninguém também. Toalete masculino, chuveiro. Bebidas, sucos, né? Pãezinha de queijo. Aí aqui nós temos curão. é pra tá uma delícia. Vapor, bacon, ovos. Tudo de graça, tá, pessoal? O pessoal acha que tem que pagar. Não tem que pagar nada. É tudo de graça mesmo, tá? Aqui tem a, as cabines pra você fazer um, um telefone mais sossegado, tranquilo. Então aqui tem essa parte que tá com o ar ligado, ó. Você vai ficar aqui usando essa sala Pode ter uma reunião aqui Silenciosa também, achei interessante tá? E banheiros, tá? Chu chuveiros e tal Então masculino, feminino E aqui tem a parte de chuveiros ó. Só pedir para liberar, que eles liberam para você Aqui, ó Você tem acesso Ó que chuveiro legal tá? Muito legal mesmo Amplo, banheiro bom tá, ó. De graça Aí tem esse espaço Pessoal, para criança Brincarem aqui também, ó Ok E Esse espaço de cadeiras São confortáveis, né Mas eu não Não ficaria na sala por muito tempo, não Eu iria procurar outras salas, tá O meu café da manhã aqui O que me agrada aqui é somente o cural Que eu vou experimentar agora, tá e eu vou o W Lounge em seguida Mas aqui é a sala do Bradesco para que vocês não conheçam Quem não conheceu ainda Esse espaço Lounge Bradesco Muito bonito, né? É um dos melhores Lounge que eles têm hoje No Brasil E esse terminal 3, 24 horas Ficou lindo, né? Realmente confortável Os carpete no centro é, da sala é, Tem espaço para você também é, Colocar para carregar celular, notebook Então tem tomadas espalhadas em todas as salas, tá? É, essas cortinas atrás tem a marca do Bradesco, então também identifica como Bradesco. É, não tem identificação como Prime ou é, é private, não. É a marca Bradesco realmente que domina a sala. Tanto que vocês viram ali o, o, o símbolo vermelho do Bradesco, tá? O bar aqui também é interessante, né? Na, na hora da muvuca, do Vuco-Vuco, deve realmente ficar super cheio. Caso queira amendoins, tomar um vinhozinho e tal, tem também, né? E eu vou pegar agora um curau um cafezinho expresso, pessoal, não vou tomar aqui não, vou tomar na outra sala. Pessoal, então é essa aqui é a sala Bradesco, Audi, pra quem quer vir conhecer aqui, é 24 horas, terminal 3, o seu cartão pode trazer acompanhante, tá? E esse espaço aqui é um espaço gostoso também, achei bem leve, né? Parece que tá no meio da de uma praça, né? plantas tal, só que é tudo isso é meio mentira né? <risos> parece verdade, é mentira mas é bonito demais pra tirar foto e tal é, sentar, descansar um pouquinho nessas cadeiras confortáveis do Lounge Bradesco quem é cliente que Bradesco os cartões Visa Eterno, Elo Diners Elo Nantim e América Express de Platinum Car é convidado aqui a sala de Bradesco Lounge <música>